Cinco noites com o Fredê. O nome deles é Foxy, Bonnie, Tika e Fred... Fred... Eu não conheço muito desse jogo não, pra falar a verdade Ainda é uma hora e eu tô com 77 Eles ainda estão aqui o começo do jogo é assim mesmo, de tipo... boa Eita, eles estão saindo, estão se mexendo Ó, oh, o Bonnie se mexeu, cadê? Ele tá aqui, dá pra ver ele ali, ó Ele tá nessa área de... Refeição Acho que é isso. Por favor, amiguinhos, fiquem paradinhos aí. Três horas. A tica sumiu. Onde é que ela tá? O continua no mesmo lugar, aparentemente. Não, ele tá aqui. Então esse que tá aqui é a tica. Tá faltando a tica. Ela é pra tá aqui. Meu Deus, onde é que ela tá? Ela tá aqui, meu Deus. A Bonita tá aqui do lado, praticamente. E a tica também. Nossa, eu tô fia... eu vou morrer, não vou. Eu tô morto, eu estou morto. Eu sou um homem morto. Eu sou morto. Já virei caveira. Já. A comida está pronta. A comida está pronta.